Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Tá? A gente vai falar sobre mínimo impacto em montanhismo. É um dos temas que o Grupo Criadeiros é, apresenta nas oficinas, todo ano. E eu acabei me interessando por esse assunto lá atrás. Montei um estudo. De vez em quando eu atualizo ele. Pelo menos umas duas vezes por ano. E... Vou passando no ciclo de oficinas aqui do grupo. O pessoal novo está chegando, para quem já viu, quer reforçar. E até para mim também. Porque isso aqui é mais uma questão de conscientização. É, informação a gente já tem em todo lugar. Todo mundo fala da mesma coisa e os princípios básicos é, da ética e do mínimo impacto, vocês vão perceber que eles permeiam todos os assuntos do montanhismo. São coisas simples que vão tendo ações em outras frentes. E a questão da conscientização, ela deve ser contínua. Para mim, que gosto do assunto, e para todo mundo. Porque o nosso corpo, ele tende a descartar aquilo que a gente não acha interessante. E só passa a ser interessante quando a coisa vai tendo um ciclo repetitivo. Então, é um trabalho de repetição. Ano após ano, para que isso não, não caia no esquecimento. É, eu começo com o mínimo... E por que não zero? É uma pergunta que eu acho interessante começar. É, zero não tem como. Se existimos, impactamos alguma coisa. Então, nós, a vaca, o cachorro, qualquer tipo de animal, ele tem um, um impacto na, na cadeia dele. Nós, pela grande massa humana que, que já temos na Terra, é, passou a ser um impacto que a natureza não consegue mais reverter. Então, a gente tem que tentar minimizar todas as ações. Principalmente quando estamos praticando atividades de montaísmo. É, questão da ética. Eu explico um pouquinho também sobre o que é a ética, o que é o impacto para a gente ter noção das coisas que vão alimentar os demais slides e assuntos. A ética ela se baliza em princípios, valor e moral. É uma descrição comum. Ela serve para a ética no profissionalismo do dia a dia, a ética em casa, como pai, como esposo, como filho, a ética na rua, como cidadão, é, a ética no montanhismo também tem a sua face. E o indivíduo, eu, o grupo, nós ou uma sociedade, ela está espalhada dentro desses três itens. E o impacto é uma atividade humana com consequência. Todas as nossas atividades têm consequência. Quando a gente vai para um ambiente natural, como montanhas, que a questão humana ainda é só a trilha, a gente causa impacto. Uma pessoa, 15 pessoas, 100, 100 pessoas, esse impacto vai se multiplicando. E também se baseia como um indivíduo sozinho, grupo ou sociedade. Está é, dividido em dois assuntos, ética e impacto a gente vai começar por ética é, a ideia é que a gente vai passando pelos assuntos e vocês vão fazendo perguntas se tiverem dúvidas tá? no final a gente faz uma, uma construção geral é, a ética a gente colocou aqui eu na verdade, uma hierarquia no montanhismo, que o pessoal segue né? existe a ética da federação internacional de montanhismo, que é lá em cima, e ela vai descendo em cadeias, para as áreas menores. Abaixo da, da IAA tem a CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo Escalada, que também tem o código de ética refletido na IAA Abaixo da Confederação Brasileira, a gente tem por exemplo a FEMESP, aqui em São Paulo a Federação Paulista de Montanismo. tem a Federação do Paraná do Rio de Janeiro Abaixo da FEMESP tem grupos, por exemplo o GPM, que é um grupo de montanhismo, o um grupo paulista de montanhismo e abaixo desses grupos tem os grupos organizados que não são entidades é, como poderia dizer assim formais. formais, sem CNPJ nós somos um grupo organizado, então qual que é o princípio nosso dentro da ética do montanhismo entender qual que é a ética da organização mundial A forma que a confederação brasileira espelha Esse código de ética internacional Como a FEMESP de São Paulo, de São Paulo interpreta A do CBME Como o GPM ou grupos parecidos interpreta E como nós vamos interpretar essa ética Para aplicar na nossa atividade É como exemplo que nenhuma associação em montanha é, deve transgredir as leis de proteção ambiental, é só um alerta. Né? Independente se é um CNPJ, se é um grupo de amigos, é, tem lugares que a gente frequenta como parques que já são é, normatizados, tem leis, tem código de ética e tem condutas que a gente tem que ter lá dentro. Qualquer infração vai ferir uma lei e vai gerar consequências. A gente tem legislação federal de crimes ambientais, é uma lei extensa, mas quem tiver curiosidade pode ler. Legislação estadual, que vai, dentro da hierarquia da legislação federal, ter decretos, publicações, portarias, se referenciando a algum parque ou alguma área de proteção, uma RPPN ou algo do tipo. O municipal também vai ter as legislações espelhadas, ela vem em cadeia do federal, para o estadual para o municipal o local, quando a gente já fala em local é, estou tentando me referir a uma fazenda ou algo do tipo que não está coberto por legislação municipal, estadual e nem federal a gente vai numa fazenda, o que, que vai reger lá dentro? a lei do cara que é dono minha lei aqui, quem é amigo entra, quem não é amigo não entra ou está aberto para todo mundo, como a Fazenda da Serra Fina, é aberto para todo mundo. Tem, tem locais que não são abertos para todo mundo. Então, a gente tem que tentar entender um pouquinho disso antes de colocar o pé no lugar. É, o manejo e a administração. A gente, tanto em parques, é, cidades, existe o plano de manejo e administração para tudo aquilo que já é, é algo formalizado em lei Normas e procedimentos internos Que eu volto para a questão do local Quando eu falo normas e procedimentos Já estou caracterizando alguma coisa que não tem base em legislação Ela foi criada pelo dono da propriedade ou algo do tipo Que ele segue, ele apresenta para quem quer entrar Pico do Lobo, um exemplo não está é um, nada formalizado, mas instalou-se uma portaria lá e tem uma regra. Hoje você tem que chegar ir na portaria, estacionar o carro, pagar uma taxa e voltar, não pode acampar, etc. Transformou-se num, numa norma e procedimento interno. Princípio do indivíduo ou grupo. É, aqui eu vou mais para a questão pessoal. É, Quais são os princípios daquela pessoa que está indo para a trilha, ou que é dono daquele local que nós vamos passar, é, qual que é a característica daquele, daquela pessoa ou grupo que, que a gente vai estar tá dividindo ali a trilha, ou pisando, ou dividindo o espaço. Para exemplo... É norma e procedimento interno. Eu peguei aqui um pedacinho do, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Tem uma legislação, tem tudo lá dentro, mas ainda assim eles têm é uma cartilha para o caminhante que vai ingressar no parque. Que isso seria uma norma e procedimento interno. Acesse tal hora, não acampe em tal lugar, é, faça as coisas no camping, não acampe fora da trilha, não utilize outros caminhos. Vá pelo caminho demarcado, aquele aparato de instruções que o parque sempre dá para gente. Um exemplo, aqui eu voltei para o grupo organizado. Um exemplo do grupo organizado, questão de ética. O grupo de trilhadeiros, ele, na ética, ele preza o um mínimo impacto, a formação de pessoas para trilha, para montanhismo, para corridas e escalada e tem seus valores, que são aqueles três princípios que estão dentro da ética. É, exemplo de princípios de ética. Tem um, um aparato de coisas aqui que o grupo costuma seguir. É, vou ler alguns, que não dá para ler todos, por exemplo. Estar fisicamente preparado antes de ir para a trilha. Avise um conhecido sobre a saída, sobre o seu passeio, para questão de segurança. Respeite o ambiente local e seus limites pessoais. Traga com você todo o lixo produzido na trilha e descarte em local apropriado. Não faça consumo de bebidas ou drogas ilícitas. Não vá com armas para trilha. Respeite os colegas, respeite ao organizador. Tudo isso aqui são é, um, uma forma de espelhar aquele hierarquismo que tem dentro da ética. Vai da federação internacional, da estadual, da brasileira, da federal, até chegar num grupo. Nós escrevemos vários caminhos aqui para espelhar o código de ética. Planeje sua trilha. É, aqui a gente começa a entrar em princípios que vocês vão ver que permeiam em vários assuntos, tanto nessa oficina quanto em outros. Porque dentro da ética, compete a nós também é, sermos justos, pensar no todo. Além do mínimo impacto, além de tudo que eu estou fazendo lá na trilha, a questão do planejamento é essencial para mim não causar outras coisas um exemplo básico se a pessoa se perde no meio da mata falhou no planejamento não pensou, não teve uma conduta que deveria de ter vai ter que dependendo do tipo de resgate tem que derrubar dezenas de árvores tem que abrir caminhos e mais caminhos para chegar até o cara ele causou um impacto sem tamanho porque pecou lá, no, lá atrás nessa questão de planejamento dentro do planejamento, regulamentos da área toda a questão de legislação antes de ir para trilha meteorologia a questão da viagem, como que eu chego como que eu volto, horários navegação e orientação cronograma condicionamento físico, equipamentos alimentação fazendo o planejamento correto a gente vai ter condições de ter uma conduta dentro da trilha uma conduta minimamente é, aceitável para não causar maiores impactos no ambiente cultura local dentro da ética também estude com antecedência essa questão da cultura local aqui é, por exemplo, posso tirar foto? quem que mora lá? Tirar foto vai ser um ato de alegria para mim, vou manter um registro, ou eu vou assustar as pessoas? Eu posso estar assustando a pessoa, eu posso estar intimidando, a pessoa pode ser é, alguém que faz coisas erradas e ao perceber que você está registrando o dia a dia dela, ela vai encarar isso como uma afronta, vai gerar problema para você. Entendi. Aí você vai querer tirar foto daquela pessoa A pessoa, na verdade, às vezes até cobra Mas é uma coisa, um ganho dela, né? Você Sim. acha que é gratuito isso também entra É, não é, tem, bom, bom. tem que pensar em tudo é. Pra não causar um confronto Você tem uma postura Sim. É, a gente é normal, né? Você é. tem, se tem pessoa, uma, uma postura Uma postura polida Você uhum. passa sem, sem deixar Atritos Não faça barulho Tá passando perto de vizinhança, de casa, de fazendas com muitos animais. Quietinho, sem muito estardalhaço. Passe longe de casas de animais domésticos. Você está entrando na trilha às 6 horas da manhã, no domingo, você passa numa casa com 30 cachorros, caiu a casa. Ferrou. Então, tentar cortar a volta. Por mais trabalho que dê. Respeite as placas orientativas, não entre, não passe aqui, use essa trilha que aqui está fechada para recuperação. Respeite as ações cujo o princípio ou a ação seja diferente da sua. Uma introspecção de cidadania na trilha. Pode ter cara que está fazendo coisas que você não goste, que você acha justo que seja de outra forma, mas nós não estamos no nosso ambiente de conforto, a gente pode estar em um outro local que fazer fogueira é uma tradição do povo de lá, e eles dominam a arte de fazer fogueira, então se eu não sei, vou lá, meto o pé na fogueira do cara, não tem lei que impeça ele fazer fogueira, não tem placa, ele é um nativo, então, é uma questão da gente se pensar. Respeite as outras pessoas na trilha, por mais diferente que elas sejam, se estão com som, se estão com bebida, se, sei lá, estão fazendo coisas totalmente diferentes, infelizmente. A gente vai ficar chateado, mas tem que manter ali uma postura, não é partir para a agressividade, que aí atrapalha o passeio de todo mundo e não é interessante. Aproveite para aprender o máximo que puder Que tudo é aprendizado dentro da teia. A questão do planejamento Da cultura local é um aprendizado sem tamanho Questão de ética É uma questão mais teórica Nessa né? primeira parte eu acho que eu vou até mudar ela Depois uhum. passar ela por último Porque a gente começa já falando Falando uma coisa que é batido E é bem teórico Então ela dá uma cansada mas tudo ok? Posso pular para cá? Na questão de mínimo impacto, que eu acho que é tão importante quanto a ética ou mais, tem alguns assuntos que eu tentei aproximar mais do nosso dia a dia. Por exemplo, o uso de embalagens duráveis dentro do quesito equipamentos. Por que usar embalagens duráveis? Porque senão a cada trilha eu vou usar um pote, 30 sacolas, é, a, o kit de cozinha. Quanto mais durável isso for, menos consumo, menos lixo que eu estou gerando. Menos risco dessas coisas caírem na trilha, porque as coisas fáceis a gente costuma deixar pendurar, são coisas sensíveis e elas vão caindo. Se não cair na trilha a gente vai descartar em casa. Então, a ideia é um bom jogo de cozinha, embalagens que você possa lavar em casa e utilizar por dois, três anos. Eu normalmente faço isso. Você ganha até na economia, além de questão de impactar menos. É, ainda nos equipamentos, é, o cuidado com os equipamentos. O cuidado ele vai gerar uma vida útil bem maior para o equipamento. E logo vai incentivar o menor consumo. Eu faço trilha duas vezes por mês. Para que, que eu preciso de 10 calças? Para que, que eu preciso de 10 camisas? Para que, que eu preciso de cinco sapatos? Para que, que eu preciso de cinco mochilas? Tem um, um, um nicho básico ele, de equipamento que vai ser útil por muito tempo. Lavar a barraca, higienizar a mochila, higienizar o saco de dormir, limpar o corta-vento, o anorak. Limpar os sapatos Se o sapato dá garantia para você de 5 anos Vamos tentar chegar pelo menos isso Que chegue 4 A maioria a gente usa um ano Não lava A gente vai fazendo trilhas Chega uma hora que a terra, a lama Ela vai corroendo o material Então não dura um ano Se durar um ano é muito E aí vai a gente comprar de novo e isso não tem, está totalmente na contramão do mínimo impacto. A gente fomenta o mercado. A gente briga por uma preservação do ambiente natural, a gente faz a trilha porque gosta, fala que é feio fazer mineração, fala que é feio explorar, explorar petróleo, mas a gente incentiva tudo isso aqui, fazendo compras e compras. Tem a parte de indústria. Essa questão do consumo sem consciência, sem o cuidado necessário, fomenta toda uma gama de indústrias que são essas que vão destruir aquilo que a gente gosta. A indústria do plástico, a indústria da tecnologia, a indústria do petróleo, indústria dos alimentos, indústria do couro. Tudo isso aqui vai matar aquilo que a gente está fazendo. Então, a ideia é pensar, diminuir... O impacto pensando num consumo menor, no maior cuidado das coisas que eu tenho. Uso de vias. Uma das coisas mais importantes. Usar trilhas e acampamentos já demarcados. Todo local que a gente vai fazer trilha e já tem o um caminhozinho ali a ser passado, vamos bater aquele caminho. Não precisa abrir mais 10 trilhas. Por caminhos diferentes e diferentes. A não ser que seja uma coisa estratégica. Em tal ponto, Serra Fina, sei lá, que é a mais conhecida, tem pouquíssimos é, pontos de, de escape. Para você escapar em um momento de emergência. Valeria a pena pensar em trilhas ali? Valeria. Eu acho que valeria. Tanto para um lado quanto para o um outro. Mas tem lugar que não precisa, gente. Tem lugar que é perto. É perto das vias de escape. E não precisa de abrir novas trilhas. Se não houver trilhas. Não ande em fila única. Qual que é a ideia disso aqui? Chega a um ponto que não tem trilha. Está tudo fechado. Num descampado, numa mata, ou o que seja. Dependendo do tipo de vegetação. Ou solo que está embaixo. Se eu andar em fila única. 15 pessoas, eu mato. Faz uma boiada trotando. Se você dispersa. O impacto é menor, só vai ter uma pisada em cada local. Se não houver área de camping, procura um local mais limpo possível. Não vá abrir uma clareira no meio do mato ou num local que você vai ter uma vista legal, porque você vai estar destruindo. Normalmente, os lugares de camping, a natureza já meio que dá uma indicação para você. A gente está na trilha, a gente conhece, a gente já vai no olho, a gente procura sempre um lugarzinho que está mais limpo, ali alguma coisa. A não precisa matar tudo. Não abra novas trilhas onde não é permitido. A tem volta lá naquela questão de legislação, às vezes a gente está numa reserva particular ou está dentro de um parque e tem a, a, a ideia de abrir uma trilha nova que vai facilitar um caminho. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Além do impacto tem toda a causa legal por trás disso. Olá. Tudo? Faça manutenção de via quando houver erosão. A gente já viu, acho que todo mundo já viu várias trilhas aqui com pontos de manutenção. Que a, a chuva vai causar erosão ou o uso descontrolado dela em um único caminho vai afundando, afundando, afundando, até uma hora que começa a desbarrancar e criar vala. E aí, a ideia disso aqui é, enquanto indivíduo, grupo ou uma sociedade organizada, é reunir esforços para fazer a manutenção. Se for parte, exigir da administração que não está fazendo, e se não for parte, fazer um mutirão um grupo de amigos ir lá e fazer a manutenção e aí sim abrir uma trilha que desvie daquele caminho, tentar colocar uma sinalização de certa forma. Que, aquele, que aquela área está em recuperação. Eu acredito que a recuperação vai de seis meses a um ano. Não é do dia para a noite. Ou até mais. Dependendo é, duas do tempo é temporada de de duas tempo temporadas de chuva. Duas temporadas? De chuva. Aí, tá vendo? Dois verão. Dois verão. Faça não recupera, né? Ajuda bastante a tampar o buraco da aerosol. Sim, sim, sim. Dá uma acelerada, né? Dá uma acelerada no processo. Né? Tá. Fazer a limpeza dos locais, por onde a gente passa, sempre dá uma olhadinha se não tá ficando nada para trás, se puder coletar aquele lixo que encontra no meio da trilha, fazer uma forcinha e ainda no uso de vias, descanse fora da trilha, tem muito lugar que a trilha é um caminho único e a gente está morrendo, já chega e se joga, mochila, pau. do nada vem um grupo atrás de 15 pessoas, onde eu passo, onde eu passo, aí sai... O cara vai pra lá e vai pra cá e aí sai derrubando arbusto, sai derrubando tudo. Então procurar um lugarzinho limpinho, alguma coisa que dê para você ficar quieto ali e deixar o caminho livre para quem vem para trás. Não cabe buraco no local de camping. Ou seja, vou desviar a chuva da barraca, vou fazer uma vala. Vou cavar um buraco para fazer uma fogueira dentro. Né? Evitar esse tipo de ação. Não corte a vegetação. É, eu tenho que me controlar isso aqui, às vezes eu confesso. A questão de cortar a vegetação, eu não saio cortando árvores nem flor por aí, né? Mas a gente tem... Quando está muito frio, dependendo do lugar que vai fazer acampamento, eu procuro capim para cortar o capim e forrar o chão da barraca. Não é legal. Nem o capim. Que fica feio. Fica feio. Fica feio, porque a gente imagina, 150 pessoas numa trilha e, e, tem 150 que, fazer isso? É. e se vira moda, vai chegar uma hora que, pô, soltaram um batalhão de cabrito aqui e comeram todo o capim, o capim na valha da Serra Fina. Mas eu já aproveitei capim que eu achei lá. É. Já estava lá. Olha, querendo É Acho que uma coisa a se pensar. Acho <risos> né? que é uma coisa se pensar. Aquele negócio, Que nunca tira a pedra. <risos> Não utilize produtos químicos para lavar os itens, né? Ainda ainda tem gente que tem o hábito de... de... carbonato é liberado, né? Ou não? Olha, honestamente, eu, eu não sei te dizer quais são os produtos liberados ou não. Eu sei, eu sempre vou pelo básico. Sabãozinho neutro de coco. Uhum. Sabão Sabe. de base vegetal. Base vegetal. Sempre esse caminho. Impacta, eu... tá mais menos que todos. Menos hum. que todos. E assim, eu, eu procuro nunca levar. Nunca nunca eu tenho assim um hábito que eu já vi muita gente fazendo também levo um guardanapim. eu limpo com o guardanapo as coisas e vai, é porque isso. no fim das contas você acaba lavando é, é, é, é. na poça da água no meio ou qualquer coisa você não tira o raio do gosto do miojo da panela que vai fazer o café no outro dia tá o negócio fica engordurado lá né, em cebado, e, não tem jeito você tem água na não tem ah, teria água é. não é evitar o máximo o máximo que puder. Pode Se um levar. Próxima, ah, tá. Pra dar um sabor pra próxima. Ah, ah não, também. Pior que é você comum, falou né? isso do papel. Também. Você falou isso do papel hoje. Eu Sem querer, né? Marmita, eu fiz isso, velho, do papel. Não nada, não é pra mim. Por que você não tá lavando? <risos> é. Pô, sabe o que acontece? Tô tirando esse resíduozinho aqui. É. E nem. Ó, Mostra vou pegar um, um exemplo, é. um exemplo assim que tá perto da gente. Ali em Monte Verde todas aquelas trilhas, Sim. toda a água daquela Sim. serra de Monte Verde, abastece a cidade. Aqui desce, como, lado de Monte Verde. Várias casas, pelo meio da montanha, você vai passando, elas têm uma mangueira, que sai lá do meio da mata e vai abastecendo. E, às vezes, o pessoal vai lá e lava a marmita, lava pior, se, se, eu, se, eu, é, né? se eu me der conta, se eu tiver levado coisas para lavar, assim, por exemplo, e eu me der conta que, que aquela água ali tem uma boa possibilidade de atender alguém lá embaixo, eu não coloco, porque ainda que não impacte peixe ou qualquer coisa na água o cara vai beber água com gosto de sabão lá embaixo alguém é nós mesmos, Mas a gente toma um café lá embaixo é, é exatamente local de acampamento é encontrado não construído, aquilo que a gente estava falando normalmente a natureza o lugar que você está, você já tem um caminhozinho ali que você vai encontrar um lugar de, de acampamento, não um descampado não faça fogueiras é, é isso aqui é um caso polêmico mas tem lugar que tem placa que tem até lei é proibido você vai ser multado você não pode fazer etc etc é crime ambiental e tem lugar que é uma fazenda não é um parque não tem lei o cara abre a trilha para todo mundo fazer porque ele acha interessante e quem vai para lá é amigo do dono etc e está habituado a fazer fogueira e aí o que, que vai fazer então mas o ideal é partir do princípio de não fazer fogueira, porque ela impacta. Ela impacta todo o solo, que ela está, além de todo o risco de queimada de espantar e espantar de... os bichos. A fumaça, o fogo, espanta todo o bicho que está ali por perto. É... Tá ruim de ver aqui? Aqui é a parte de fezes na montanha, que é uma parte bem pesada. É né? um assunto chato. Muita gente não gosta de entrar no detalhe, que vai meio que entrando ali num, num tabu de, de particularidades de cada um. Mas é feio. É horrível. A gente sabe que não está legal. É, tem uma estatística aqui que eu coletei no site do, do ICMBio, só para a gente ter uma ideia. Lá em 2007, é, os visitantes nos parques nacionais, que são 72, se eu não me engano, Estava permeando ali os 3 milhões. Em 2015, já tinha batido nos 8 milhões. Subiu excessivamente. Então é muita gente. Se a gente considerar só os parques federais. 72 unidades. Ó. Se você vai baixar para parte estadual, reserva particular. E trilhas que a gente faz, que a gente sabe que são fazendas e não tem nenhuma legislação, é gente pra cacete. Não, e mas a... Eu vou te assustar mais, então. Ah. Desses 8 milhões, 7 representa 3 parques. O resto dos outros, 70, 69. Não entendi. Desses 8 milhões, são, rep, 7 milhões representam os visitantes de 3 parques. Nova Iguaçu, Senhora dos Orgãos e Tá. O um milhão que sobra representa os outros resultados. <risos> Só nesses tá três parques. Está a tá tá grande massa. grande massa. Mas assim, a ideia de mostrar também essa estatística é para a gente chegar num volume de merda. Perfeito. <risos> Tem uma pergunta, não sei se vocês conseguem enxergar aqui. É qual a média de fezes vocês acham que um ser humano gera por dia? Em quilo? É média, né, considerando que são, são dados estatísticos de um estudo de um, de, um, acho que é de, um, de um farmacêutico uma tese de um farmacêutico a média a média a média geral, lá do, da tese de doutorado do eu acho que foi de um médico voltado para a área de farmacêutica era 150 gramas dia, por pessoa a média 150 gramas dia e aí, eu fiz uma brincadeira aqui, pensando nesse volume de pessoas que, que visitam as trilhas. É, 7,150 gramas de fezes, homem-dia, se a gente multiplicar pelos 7, e tantos milhões de pessoas que visitam só as unidades federais, vai dar um milhão e 110 mil quilos de fezes. Então é muita gente. Muitas férias. E muitas férias. Né? convertido em caminhão. É. Eu não coloquei aqui, mas eu fiz o cálculo pensando no Marins, na Minha... É nessas outras trilhas aqui, uma média de 150 pessoas por fim de semana. Daria em torno de 40 quilos de merda só Nossa. no local dos campos, que é onde as pessoas fazem. Você pega, pega uma trilha do Marins no fim de semana de alta temporada, que vai bater lá no sábado e no domingo, 150 pessoas. Se cada um fizer o seu pontinho ali, vai ter 30, 35 quilos de fezes ou dispersos ao redor do caminho, que eles fazem onde não devem, ou concentrados na área de campo, que infelizmente é onde está mais concentrado. Uns rastros possíveis lá, né? É, a gente vai chegar lá. É. Mais uma ideia também aqui na questão do meio impacto. É um assunto que a gente propôs a colocar aqui hoje que são as fezes na montanha nos cursos de água a gente quase não percebe isso falar ah, eu vou eu vou levar uma pazinha eu vou enterrar ou eu vou fazer num local a 30, 40 metros longe da trilha longe do campo e longe da nascente de água que não atrapalha nada e faço numa boa mas dentro da serra principalmente no alto ela está cheia de caminhos de água de chuva, cheio, cheio desde o cume até a nascente de um rio lá embaixo, tá cheio dentro da de mata, às vezes de mata que tem folhagem no chão ou até dentro do próprio capim não sei se vocês já perceberam, a gente está andando tem lugares que a gente jura que é uma trilha você olha, tá descendo aquele caminho assim, desse tamanho, parecendo uma trilha vem descendo e vai embora o chão tá lisinho É verdade, a maioria das trilhas que a gente foram cursos de águas aproveitados. foi totalmente 100% aberto para o ser humano. Foi reaproveitado. Foi reaproveitado de curso d'água. E aí, é que tá o eu? Às vezes a gente está longe de tudo, que a gente imagina ser seguro, e vai lá e faz um curso de água. No dia seguinte chove, ele vai embora. Esse negócio vai parar lá embaixo na nascente. Pior do que se estivesse enterrado. Se está enterrado em algum lugar ali fora desse curso de água, a natureza ainda vai tentar dar um jeito. Você vai ser do ele... fundo, né? É. é. Se ele tá ali a, a 10 centímetros é. do chão, esquece. Vai, vai embora. E dependendo também do tipo de, de... E vai vai aí. A... É. a proposta aqui seria a gente, no próprio planejamento da trilha, já pensar nisso, né? Aonde eu vou acampar, onde a trilha vai passar, onde tem mais concentração de foco de curso de água. E você vai estudando o chão ali, conforme você vai andando, para ir reconhecendo e colocar isso como hábito. Aqui não vai dar para enxergar, mas esse, esse recorte aqui, ó, que é uma bacia, ele transforma num vale, está no meio da Serra Fina. Aqui nessa carta topográfica dá para não vai dar, mas você entende depois manda pro WhatsApp pessoal é, né? na onde passa a linha da Serra Fina bem na região ali do Vale do Ruá daqueles rios ali que tem na, na frente ele é repleto de veios azuis ou são cursos de águas constantes, que eles têm fluência o ano inteiro ou são cursos de água que qualquer chuvinha que dá, eles já se transformam num caminho ali de água que vai ficar por dois meses, três meses até vir uma seca então tá cheio, a serra inteira é desse jeito, principalmente a mantiqueira que já vem do próprio nome, né? a serra das águas. E vários outros lugares que a gente for fazer trilha vai perceber que é do mesmo jeito. A gente está comentando isso porque é comum a gente escolher um local e as pessoas estão acostumadas a não faça perto de curso de rio. É. Né? E aí o cara vai lá e faz um curso d'água. Só que ele não está enxergando porque não tem água. Só que o curso d'água é o caminho que a água vai passar, se concentrar no momento da, da, época da chuva ou quando chover Sim. Né? Onde vai afunilar, onde vai converger toda a água descendo da montanha E na prática montanha inteira é um curso d'água <risos> e, e aí nessa lógica montanha inteira é um curso d'água é. Ou você procura áreas mais planas e faz 30 centímetros, porque não adianta fazer 10 uhum. ou, guarda, ou traz Não tem outro caminho a ideia é chegar nisso mesmo, o caminho é trazer embora, montanha, culminante, o caminho é trazer embora. Se você vai fazer trilha em locais planos, em vale, em qualquer lugar que não tenha essa característica, você vai ter muito mais chance, muito mais opção de enterrar. mas montanha não tem Você vai no topinho, lá no cume de Pedra da mina, que é só rocha. Não, ali também vai. Não tem que aí tem até a... o que é montanha? Montanha é rocha. O que, que tem de terra? Terra é o que com o tempo foi acumulando lá em cima, não é que ela não tem de terra, não tem de rocha. Quanto você tem de terra, quanto mais sobe, menor a camada de terra, quanto mais Mas desce, maior descer, a camada. Né? Aí você cara, vai cavar numa camada que tem 30 cm de terra e ó, vai estar é tá na rocha. Vai, na rocha. vai, na rocha. vai ter que de descer. Toda, é. não vai toda, 30, né? Toda. Né? Toda. descer, vou segurar mais um pouco. Chega lá na área plana. Eu é? só é. é. é. é. é. é. Então, planeja a cagada. É. Essa aqui eu conheço. Se você quiser cagar, ué, agora é sou o Essa é a ideia do dinheiro, é. do Diogo. É planejamento da cagada. Se eu já sei onde que Se eu já tenho o, o, o já planejamento da região, se eu já tenho a ah, carta, é. já é. sei onde que eu vou passar lá, pela região. Visão. Já sei onde estão os cursos d'água, eu planejo é. meus pontos de cagada. Sim, mas eu que eu Nessa. Nessa região aqui, por exemplo, não tem um pico desse aqui que não tenha 30, 40 kg de merda por fim de semana, em alta temporada. Nossa, né? e vai desce. embora. Não. não fica nada em cima. Fica nada. Sabe, quanto mais pedra tem, mais rápido ele desce para baixo. Hum. Não vai ter nada para segurar. E Entendi. cidade de luz bebe o nosso cocô. Desce o rio, aquele rio bonito que a gente vê. É impressionante. É, riscos é, isso gera vários fatores de risco a questão de fazer as fezes em uma trilha em um ambiente confinado né? a trilha área é de camping com mosquito ou outros disseminadores contaminados nossas fezes são carregadas de dejetos, de remédio da alimentação de todas as doenças ou males que o corpo tem e se você faz direto no chão em terra uns 30 centímetros, ou não leva embora é, o mosquito principalmente um inseto que vai ali, vai se alimentar daquilo ele pode ser um disseminador daquilo que tem ali dentro ele pode virar, se infectar de alguma coisa e transmitir para uma outra pessoa ao posar na comida da pessoa a gente não percebe, ou picar ou fazer algo nesse sentido e tem também a, a, as pessoas que elas acham que o que as fezes humanas são adubas. Não é. A gente é verdade, sempre gente A gente é. sempre ouve isso tem gente dentro que do. Verdade, é. É. É. Não é adubo. É mas a gente <risos> ouve isso na, no futuro. Pode jogar o assunto. Não tem uma vez que Olha, não, não acontece isso. É Eu sou do Eu sou interior, o pessoal é. usa merda de boi, de cavalo, para adubarota, para fazer umas coisas. A vaquinha, o cavalo, como só o cabinho. Hum. Mas ainda assim, é um adubo que tem que ser controlado porque junto com as fezes, você tem que secar, vem né? toda a parte de verminose, vem tudo quanto é coisa. Se você não faz todo o procedimento certinho, isso vai passar com a alface para toda a planta que você colocou e você vai consumir aquela encrenca. Gente, pensa você, que é o único de vem, adubo É muita de coisa, minhota, é complicado. Né, então... é, fontes de água Nossa. e mananciais contaminados, que é o que a gente mais sofre. Tem trilha que... É muito escasso a questão da água e a gente não consegue consumir porque ela está cheia de giardia, está cheia de, de protozoário lá dentro. Que se a gente tomar, no mínimo vai dar uma infecção intestinal. Ou, ou a gente está ferrado quando voltar da trilha, ou vai tirar a gente da trilha em algum momento. Reza para ser depois. É, reza para ser depois. E, e assim, se a pessoa reza tem um organismo sim. forte, ela vai passar 3, 4 dias muito mal. Ela pode virar os Pode não ter reação tá? Vira um hospedeiro Só que ela, a pessoa como hospedeiro vai contaminar os outros O corpo dela vai contaminar os outros Ela não vai ter nenhum sintoma, mas ela vai ser hospedeira E tem pessoas que estão tá com com imunidade baixa Ou não tem capacidade de saúde Para encarar isso e sofre pra caramba Às vezes passa uma semana, duas semanas É complicado Sem contar os animais Que a gente não sabe que vai lá beber água E o que acontece com ele Ah, é poluir está fazendo o trilho uma um fedor infernal principalmente na área do, do, do camping de urina de fezes é terrível poluição visual cheio de papel higiênico absorvente é, preservativo tudo contém coisa ruim fauna e flora afetados com os dejetos humanos vou dar um exemplo aqui da onde eu cagar vai nascer um lindo arbusto não vai. vai, vai dar merda porque vai a merda vai atrair minhoca demais formiga demais, tudo quanto é coisa demais que vai matar o coitado do arbusto lá que você achou que ia adubar o xixi pior ainda, porque ele é ácido puro se a gente faz o xixi em cima de planta dependendo da resistência da, da planta ela seca né? ou, ou no mínimo chama atrai formiga né? o, nosso, o nosso ácido atrai as formigas. E elas vão ali passar a se alimentar coisa que está encharcada com o xixi. A ideia do xixi, eu vou apresentar umas ideias na frente depois, é assim, se você está numa mata fechada em qualquer lugar limpo, não tem a pedra ou uma exposição ao sol, é procurar o lugar mais limpo possível, sem água, sem nada, onde normalmente tem a, a camada de folhagem e dá uma limpada com o pé ali e fazer, tanto homem como mulher, depois volta com o pé de novo para tentar encobrir o máximo que der porque o cheiro impacta os animais, além do, do, do solo e da questão do, da flora. O animal que, que sente o, nosso, o cheiro do, da nossa urina, é, ele interpreta o quê? Tem um cara maior que eu. Isso vai gerar dois caminhos. O bicho fica é, com um estado de raiva muito elevado, ele vai atacar até membros da família dele, porque ele vai assumir uma postura de defesa do ambiente, ou ele vai embora. Ele abandona o filhote no ninho, abandona tudo para trás e fala, eu vou correr daqui, senão eu vou ser comido, eu vou ser morto. Então, a urina tem esse poder. Nossa. É. O animal, ele, ele é olfativo, né? A maioria dos animais da, da floresta, do ambiente natural, é, ele é olfativo. O o é. Os felinos marcam o território, inclusive, com urina, é. e aí é mais uma brincadeira assim né de depois disso tudo assim a gente passou na última trilha todo mundo cometeu um erro e aí faça já para céu né eu falei o meu que é o raio <risos> do capim que eu corto quando eu quero dormir <risos> em cima do capim tem que fazer o <risos> xixi tem que fazer o quê com xixi o Não. xixi se você está em uma área de mata fechada por exemplo procura um lugar que ele é rico em folhagem que tem pouca vegetação, só tem os troncos das árvores, que é normalmente o solo de uma floresta, de alguma coisa do tipo. Dá uma chapalhada com o pé para abrir aquela folhagem ali, não precisa enterrar 30 centímetros com uma fezes, Faz e depois, com o próprio pé, você vem tentar dar uma enterrada. Ou com areia, ou com qualquer coisa que você... Igual cachorro, responde a é. Ou o ideal é que você ache uma área exposta ao sol. Por exemplo, uma pedra. Você faz ali que a exposição ao sol vai eliminar o odor e a bactéria é muito mais rápido. A gente procura da um canto escondido. Não Mas a né? gente procura um canto escondido, principalmente <risos> oh, mulher. Se for no marins, tá, tá de boa, facinho, né? A gente acampa aí, tu só acha tem umas pedra para lá, tá, já tá. É. tá sol, né? o, o problema aí, é assim, a tá. é, é a nossa, é a gente vê a nossa realidade, né? A, a tri, as trilhas que a gente faz aqui no Brasil não tem lugar que não tenha mato. É muito difícil, você vai pegar um descampado, mas ainda tem mato até aqui, até aqui. Diferente de uma montanha seca, lá no, no, nos Andes, na Patagônia, sei lá. Você vai fazer a... Você chega nos Andes acima de 4 mil metros, não tem mais nada, é só pedra e neve. E na Patagônia é só pedra e neve a 2 mil metros. É, aí não tem o que fazer. Eu acho que esses lugares teriam que trazer embora, mas as pessoas não têm. Eles não pensam em animal, porque lá não tem vida nessa altitude. É eles fazem na neve ou fazem no meio das pedras. São poucos que trazem embora. E com o tempo vai se transformando num problema, como é o Everest hoje. O meu erro foi pisar, abrir mais a trilha. Você abriu mais a trilha, né? <risos> ou interação <vou> <risos> eu... Não eu... Ah. eu sabia que eu estava fazendo uma coisa. Alguém tem mais alguma coisa? De qualquer jeito. <risos> <risos> A ideia, a ideia do xixi do cocô também então é uma coisa de se pensar que eu penso muito não, não adianta a gente tá num, num acampamento no lugar eu levei eu levei o shit tube levei qualquer coisa para trazer embora e você tá lá no, dentro da barraca você é, espera o último segundo para ir lá você ou você vai urinar no meio do caminho ali ou você vai urinar perto e vai fazer o número 2 dentro do tube, fez um e não fez o outro. Eh, se conhece o corpo, sai antes, é cinco minutos antes, dez minutos antes, vai caminhar, procura um lugar certinho, vai que dá um problema, você não consegue guardar um negócio no tube, sai molhado demais, é uma desideria, você não percebeu. Aí Principalmente, fazendo a na chuva, é um problema. <risos> é. <risos> é passada né? É complicadíssimo. É, boas ações, né? depois passando de toda essa coisa feia que a gente tem que relatar, existem várias boas ações para a gente minimizar o impacto na montanha. É. Leve só lembranças do velho jargão, deixar tudo para trás. Não perturbe, não perturbe o animal. Você tá fazendo trilha, sai correndo, quer tirar foto tem, vai tirar foto do passarinho, do bicho, do café da borboleta Deixa o coitado do quieto do Trabalha com o zoom da câmera, do celular Mesmo que saia embaçado Mas deixa o bicho é quieto, ele... é a casa dele né? Às vezes você tá numa Às vezes você vê uma cobra Você quer tirar é foto, tá quer fazer a que coisa Você é assim, tá insultando você o coitado é do bicho é Uma coisa que as pessoas não sabem Que boa parte das pessoas não sabem Os animais, Alguns animais Se você toca no filhote a, ou a mãe abandona abandona porque às vezes dependendo ave por exemplo, ave ninho, ninho de ave você tá passando lá, é. um ninho bonitinho então você pega um ovo dá, hum. ela, te, ela, ela, ela, ela abandona porque ela sabe que a cobra vai lá algum bicho olfativo, principalmente a cobra que você toca, essas coisas tem a lenda de que ela vai com o filhote ou o ovo, o bicho vai atrás então é os geralmente animais abandonam. É, as pessoas fazem assim quando o filhotinho às vezes caiu no ninho aconteceu alguma coisa, a gente acha que pegaram e devolver, está fazendo Salve. alguma coisa para tá saltar, Mas não. Mas não. É pior. Às mal. vezes ele, o fato dele ter caído, ele vai depende ser o alimento, ele é a sobrevivência é. de outro bicho que está ali no chão. Vai que a mãe jogou para salvar os outros. É. é no... <risos> algum, algum, direito, algumas... Né? É depende é, da espécie. No, no Pantanal, a gente partindo para um nível de, de bicho maior, por exemplo, no Pantanal, é, Alguns guias que levam o trabalho lá a sério, eles só deixam, só permitem sair fotografar a onça pintada no momento que eles sabem que ela está descansando, que é o horário do meio-dia, um horário atípico. Hein? De barriga cheia. Né? De barriga cheia. Porque se for fotografar no horário que ela está caçando, você é, pode, pode causar um grande problema para o animal. Por quê? Ela não caça e não mata bicho todo dia. Às vezes, o grande felino, ele fica... Até 5, 6 dias estudando a presa. Ah. Ele fica olhando de longe. Para no dia do ataque, ele estar tá o mais próximo possível e ser certeiro, não errar. E aí, na hora que ele tá ali para fazer o bode certeiro, estaciona uma lancha com um cara com uma câmera desse tamanho e grita, corre de lá e corre de lá. Achei, achei. achei. <risos> acabou, acabou. Ele perdeu a caça, aí ele vai ter que gastar mais. Uma semana para estudar outro animal e talvez ele não suporte todo esse tempo sem comer. Então, alguns guias eles têm essa prática que eu achei muito filhotes, interessante. Né? Ou os filhotes. Ou os filhotes. Né? É. Ou Ou os filhotes não vão ter o que suporte. comer. Então, é bem, é bem delicada essa questão de perturbação. Os tube mano pode ser saco stank, a gente vai mostrar aqui depois, pode ser qualquer coisa. É, para mim não, não tem outro caminho a não ser trazer. Eu acho que eu não, não faço isso em todas porque eu faço mais trilhas para baixo. Eu gosto mais trilha de vale, mais trilha de, de mata fechada. Então eu tô sempre com uma pazinha de jardinagem. Eu faço o um buraquinho de 30 centímetros lá, longe do curso d'água, longe da, da via de chuva, porque eu acho o um trem desconfortável e ruim para andar na mochila. Mas, partiu para a montanha, Serra da Mantiqueira, ou qualquer outro lugar, não tem jeito. Para mim, eu acho que o único caminho é trazer. É, eu tomaria uma atitude até mais radical ainda em guardar o xixi, dependendo do local que a gente está. Para trazer e descartar num local que seja na trilha, mas que seja fora daquelas áreas de concentração. Depois eu vou mostrar uns tipos de coletores aqui para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o, a, a nossa jornada anual da Serra Fina, Marista Aguarejo Pedra da Mina esses cumes estão bombardeados então eu acho que nesses lugares a gente teria que trazer até a urina tirar, tirar da concentração do campo pode não ser é, nem na inteira, mas tem alguns pontos que são sagrados tem algumas bacias hidrográficas uh -huh. que são sagradas sim, sim. tem que ficar o um mínimo de tempo nesse local não deve acampar nesse local, nesse local não deve fazer socorro sim. e evitar o xixi também Criar os principais Eu pontos claro. de concentração ali e tirar, né? Para tentar recuperar daqui é. a 3, 4 anos, se possível. É. Mas nem 10 anos. Aquela aguinha ali não tem mais gente. Né? Só se não tivesse ninguém passando ali por um bom tempo. Que... Faça suas necessidades fisiológicas ao menos 60 metros longe do camping e cursos de água. E entre com ao menos 30 centímetros, se no caso não for trazer embora. Traga todo e qualquer lixo que você gerar, incluindo orgânicos. Muita gente também tem a ideia de pensar que o orgânico vira tudo, não, não é assim. Tem, além da sua saliva, que também é carregada com, com coisas ruins, é, você pode jogar uma semente qualquer ali que gere um fruto que não é nativo. Ele vira um bichinho esquisito ali que não vai ter predador. E pode ser que com o tempo ele se transforme no predador de tudo aquilo. De Tem lugar que você vê só um tipo de vegetação porque ela tomou conta, alguém levou. Eu já ouvi alguém falar, não sei se é verdade cientificamente, que aqueles bambuzinhos naturais que a gente encontra em todas as trilhas de montanha não são do Brasil. Em algum momento da colonização alguém plantou isso e ele se alastrou pelas serras, principalmente na mantiqueira. Eu acho que o mais. Tá <risos> eu também já ouvi isso. Não tinha eu também podia ver. Nunca alimente os animais, a gente vê sempre em placas também, que isso gera consequências, impacta o bicho. Observe a distância, que é naquela questão do não perturbe. E respeite as, todas as formas de vida que encontrar pelo caminho passarinho, pessoas, cachorro tenta manter ali uma, uma cordialidade com tudo que está à sua frente mais exemplos que poderiam ser aproveitados né? não é um projeto, não é uma ideia é uma ideia de um projeto mas é itens que ajudam o nosso bate-papo e a forma de pensar que está aí à disposição, que alguém pode ter a ideia de fazer um dia. É, biodigestor, que gera energia com, com fezes, fezes de animais, fezes de pessoas. Isso aqui, por exemplo, a aplicação, é, eu acho, no meu ponto de vista, seria uma coisa super legal para fazendas, por exemplo, pegar a fazenda da base da Pedra da Mina, tem pessoas que moram na entrada da trilha, às vezes não tem, a, a energia não tem nada no lugar, ou chega e, e é caro, e isso aqui você gera uma energia. Então, se todo mundo sobe e traz, por que não tem um ponto de coleta na entrada ou na saída? Você, isso, isso Eu não sei se, que, se o nosso produziria tanto o botão quanto não, o dos não, não, não, não. Não. No nosso, não. Produz bem menos. Produz bem menos. No nosso? Ele pode ser misturado, tanto se, se a fazenda, por exemplo, ou qualquer lugar instalado no início de um parque, no fim de um parque, se mistura com de outros animais, ou faz só o, o humano. Ainda que não gere gás, você vai ter a filtragem e vai gerar um adubo riquíssimo na outra ponta. Ele, ele Misturando tem saído, com os animais. Oi? Misturando com os animais. Tá com os animais. Mas, G, mas dá para... Olha, eu acredito que sim. Eu não cheguei a esse nível de ciência, mas eu acredito que sim. Porque, no se, nos com, carroso, que... Não se, com o cal, a gente traz de volta com o cal. O cal seria um elemento que atrapalharia. Então, eu não, eu não, acho que não. não, eu não eu acho que a ideia cal, do cal, ele é... É desidratar e acabar com as bactérias. Agora, a geração do gás, eu, eu não sei se O problema é só que vai ter que ser rebacterizado. O cal vai eliminar, é, é diminuir a produção de bactérias do nosso, mas na hora que ele entra em contato com uma outra massa que é maior que ela rebacteria, é e aí ele volta uhum. tem parte dos Estados Unidos que usa isso uhum, tem pontos de coleta nos banheiros Sério? E, é, eu acho é assim não. mas é biogestor ou ele não? É. às vezes, de repente, é, é o próprio banheiro, né? É, não, a então, pessoa é, faz banheiro, direto no aí banheiro. Aí fica lá embaixo, aí fica Perfeito. uma maquinona lá embaixo, mexendo em tudo. E, meu, é sensacional, é, você Pode ser legal. puro, é, pode ser que misture com alguma outra coisa não, pra não, enriquecer. Pode, pode ser é. puro, não sei se... Não. Mas se é, fazer é fazer assim, a é, é, é ideia é que eu acho que é uma não coisa... Isso bem. aqui eu, eu pesquisei, não é, é. caro. Hum. Dependendo do tamanho do biodigestor que você compra, cinco mil reais, três nem mil reais... Nem isso, não. Nem isso. Nossa. Tô pensando em coisas grandes, né? 500 litros, tubo de 400 litros, abriu oh, né? o Sim. buraco, tampou, deixou passar, o tubinho passar aí e se reaproveitou o gás. Eu digo o, a estação, né? É, ah, okay. o, o complexo da estação. Mas, tinha tudo atrás, assim, tinha um banheiro assim Sim, um lugar, mesmo, tipo uma, uma cabaninha assim, uh -huh. com, que nem ah, essa foto verdade. que você pôs pra frente, foi de novo, era assim, aí tinha toda uma estrutura por baixo, uh -huh. que ele ficava no alto e tinha uma estrutura por baixo que ia para trás. Entendi. Aí tinha uns quatro desses pelo caminho, assim, cada ponto de cada, a cada três milhas, mais ou menos. Hum, perfeito. tem que jogar em algum lugar, é, né? porque tem fazendas, hoje tem fazendas que fazem para aproveitar dos animais, tudo, mas eles canalizam tudo das casas. Tem fazenda que tem colônias com 10, 20 casas, eles canalizam tudo para dentro. Já tem o biodigestor animal lá da, do, das fezes animais, eles canalizam todas as fossas das casas para dentro. Porque mistura e faz a composição junto. E nessa ideia aqui, eu pensei nas fazendas que, que estão perto das entradas e saídas de trilha. Então, ah, é um benefício. Bom. Eu do Parque Pico das Neblinas, chegou a ver a área... De Como é o tratamento? Eles têm um banheiro também com armazenado nos tamborzões, embaixo assim. Eu o um projeto deles. Então, é um esquema, assim. é. nem sabia se tinha. Aqui tem um banheiro seco, é né, um hum. exemplo de banheiro seco. É um banheirinho que tem uma bombona de 200 litros embaixo, provavelmente, ou de 100, depende do tamanho da coleta. Fica um potinho de serragem do lado. Você vai lá, joga uma serragem, faz, depois joga a serragem em cima e vai ficando. Daí, quando enche, você vai tirando a, as bombonas de de estrume Acabei com de serragem. Eu com a água, tá aqui o, do Parque Pico das Debrindas, é esse sistema ah, aí. Ah, legal. E aí, aí de, dessas bombonas serragem. de, de, de dejetos, só elas são cuidado. aplicadas dentro de sistemas de biodigestor, para reaproveitar. eu é só tomar cuidado, porque, tipo assim, eu já vi alguns meios secos, infelizmente, é, é fica meio aberto, entra é, é gato, entra não sei o que, mexe lá, a questão, a comida, a questão de... Achei. De sanidade, é, de é, é bem, ruim, é bem ruim. A ideia é que tipo, você vai fazer Não, mas é, como a gente tá, não tem que tomar sim. muito cuidado com isso. Isso aqui é usado muito em evento. Tipo, é. o Mountain Festival usou um desse uhum. quando fez o primeiro evento. Tinha um desse à mostra. Porque é coisa rápida. Você, uhum. Todo dia você ali, vai ali e troca. Eu acho que para parque ou para você precisa deixar uma semana, um mês, não, não é legal. Por isso que eu acho que, dependendo parte das o verde filtro seria um máximo. Só que, infelizmente, ele não tem uma normatização pela setésima, né? Então, só uma bem mais assim que o pessoal faz, por exemplo. Tipo experimental. É, experimental. É, experimental. -se, é, se instalar, é exato, exatamente. Mutirões. Mutirões é, é uma coisa muito bonita e que ajuda bastante a questão do meio ambiente. É Os grupos organizados, os grupos ou entidades é, legais <risos> se organizem para fazer os mutirões. Não é possível... É possível que a cada 100 pessoas A gente pode colocar uma estatística de que uma ou duas faz coisa errada É impossível que uma ou duas para cada 100 vai destruir tudo Eu acho que todo mundo junto tem uma força bem maior é, Manutenção de trilhas A gente falou lá no passado o parque que não faz, que deveria fazer as trilhas que a gente faz, que ninguém faz Fazer mutirão também, fazer a manutenção A sinalização é, de toda a parte de erosão no solo a, Quando a trilha está muito deteriorada antes da erosão Eu acho que é a hora certa de você já bloquear aquilo ali E abrir um caminho para deixar ela se recuperar Não adianta fazer barragem depois que abriu uma erosão de 3 metros Você vai ficar ali anos e anos para poder voltar ao normal e a ideia é fazer antes, tentar conter antes. Aulas de campo, fazer atividade com os grupos, com os colegas, fazer a parte de incentivo, toda aquela parte maçante de ficar replicando, replicando, replicando, replicando, para que sempre esteja é, em pauta esse assunto de mínimo impacto produção, doação, sorteio de qualquer coisa que ajude as pessoas a trazer o lixo delas de volta, né? Que a gente coloca a ideia de produzir cinto, tube, saco, alguma forma de criar o hábito de trazer isso. Não é ser obrigatório. Alguns Sim. partes são, né? Tatia parece que já é obrigação, Já está obrigatório, é. O problema são ainda são as áreas comuns, que não cobra, não tem portaria, que é onde destrói, passa aqui anos e anos, todo mundo destruindo e depois que vira a portaria, você cobra 15 reais e acaba. É impressionante. Você coloca 15 reais para entrar, você já mata o problema da bagunça. Mas, infelizmente, a gente passa por, essa, por esse sacrifício antes de legalizar as coisas. A ideia disso aqui, da conscientização, do mínimo impacto, da ética na trilha, é ser repetitivo sempre. Isso aqui a gente fala todo ano, nesse assunto, uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário porque tem que estar sempre em pauta, a pessoa nova, a pessoa velha que esquece, e para a gente mesmo se policiar, na trilha, toda a trilha eu vou fazer uma coisa errada, você vai fazer uma coisa errada, você vai fazer uma coisa errada, toda a trilha vai fazer, porque a gente não consegue gravar tudo, ou, ou criar o hábito, porque vou uma vez por mês na trilha, faz eu, não consigo, eu não já consigo praticar bem. tudo, se a trilha for difícil, então piorou, estou preocupado com a minha navegação, com o meu suprimento. Tô preocupado com todos você, esses detalhes. É, aos pouquinhos você vai é, mudando o seu, o seu hábito. Até, até, é, até virar até uma, uma forma rotina, mecânica. Vira, exatamente, virar natural com se um, se o seu o Uma, forma, um uma forma mecânica ao ponto de você perceber que o colega jogou a casca de maçã, que hum. o colega falou que ia no banheiro, andou 10 metros e você tem que dar uma subiu, eu falei, ei, anda mais 20 que eu tô olhando. <risos> <risos> mais ou menos desse tipo. Eu é. falo assim, eu vou fotografar sua bunda. Essa pessoa vai embora. É, é essa, é um amigo ajudar o outro. E... Eu tentei quando... ser rápido, porque aqui a gente vai fazer uma brincadeira de montar o Cheat Tubes depois. É. Ficou, assim, alguma dúvida sobre... Acho que faltou uma polêmica que é os animais na trilha também. Boa, animais cara, domésticos? Isso daí, cara. Certo. Boa. É tão interessante que eu vou pôr um slide disso aqui. Para as próximas. É interessante, com tipo, muita. Vocês, vocês tá ficaram sabendo de um amiguinho nosso que levou um...